Ontem veio um amigo aqui na minha casa e a gente tava tomando umas cervejas e tal E aí conversando né, ele falou assim pra mim Cara, se você me visse é, vendendo cachorro quente lá na porta da estação de trem, você ia me julgar? Aí eu falei pra ele assim, não Aí ele falou, então, o julgamento não é seu, o julgamento é meu Porque se você for ficar pensando nas coisas que as pessoas vão pensar sobre as coisas que você faz, você nunca vai fazer nada. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas pensam mesmo sobre coisas que você faz, só que muitas vezes elas queriam estar tá fazendo justamente o que você faz e é sobre isso que elas pensam. Então se você estiver vendendo cachorro quente na porta da estação e passar alguém que você conhece né, e olhar para você e tal, meu, talvez ela não tenha nem tempo de pensar naquilo que você está fazendo, que é vender cachorro-quente na porta da estação, porque ela já tem tantos problemas que ela não, sabe, não vai conseguir parar e refletir sobre o que está fazendo. Em outras ocasiões, ela até poderia querer estar no seu lugar vendendo cachorro-quente, porque poderia ser muito mais fácil para ela do que ter que embarcar numa condução coletiva e se dirigir até o trabalho dela, ficar lá todo aquele tempo e depois fazer todo o percurso de volta, sendo que ela poderia estar tá ali no seu lugar vendendo cachorro-quente. Aí uma outra coisa que ele falou, que eu também achei muito interessante, foi o lance da luneta, né? Que tipo, você pega uma luneta pra olhar, né, e o que que você vê? Você vê alguma coisa lá longe? Não, cara, a única coisa que você vê é você mesmo. Porque você é o seu centro, é o centro das suas próprias atenções. Então tudo que a gente faz, a gente faz pensando na gente. Então eu achei isso daí uma reflexão bastante legal e resolvi compartilhar essa reflexão para que você também reflita sobre as suas atitudes. Eu achei que foi relevante e isso me fez voltar a gravar vídeos, porque veja bem, se eu for ficar pensando em tudo que você que tá assistindo esse vídeo for pensar sobre as coisas que eu vou falar então eu vou falar o que velho? eu não vou falar nada porque eu por exemplo, pô tô falando sobre vender cachorro quente e tal mas pô o que que a pessoa que tá lá do lado vai ficar pensando sobre eu tá falando é né, sobre vender cachorro quente, então sei é que isso é legal, sei é que isso não é legal Será é que ela vai dar um like, será é que ela vai dar um dislike, será é que vai deixar um comentário legal não vai deixar um comentário legal pô então nem vou gravar por quê? porque a o meu jeito de pensar no que você vai falar sobre mim, me impede de fazer as coisas que eu poderia fazer. Em outras palavras, isso significa não se importe com o que os outros irão pensar. Simplesmente faça, porque se você não fizer, um outro poderá fazer. E se você não fizer e nem outro fizer também, nada será feito. Saca? Então, tome a atitude, pense em você, pense na sua renda, pense nas contas que você tem para pagar. E se você tiver, velho, que vender cachorro-quente lá na porta da estação, ou churrasquinho, no, na praça da Sé, ou onde você tiver aí na cidade que você tiver meu, faça, velho. Faça e não dê importância que os outros pensem. pensam porque é muito provável que aquele cara que te julgar será o cara que queria estar no seu lugar. Bacana isso, né? Então, curtiu? Dá um like aí, velho. Não curtiu? Não dá um like, velho. Bem simples o negócio. Quer deixar um comentário? Deixa. Não quer? Não deixa, mano. O problema é teu. Não é meu o problema. Então, o julgamento é seu. Não é um julgamento meu. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro porque é uma reflexão para a gente considerar. Então, até o próximo vídeo.